Náguas não são invasores. Os náhuas são muito preservadores e cuidam e do seu território. Nosso povo foi de todo morto no Cruzeiro do Sul, todo mundo sabe disso, a história do povo extinto. E a gente vê cada ano se passando e as invasões crescendo muito mais. Grandes fazendeiros querendo aumentar fazer suas fazendas. Nós estamos demarcando por conta própria, porque nós não queremos que ver a nossa terra destruída pela mão do fazendeiro e nem pelas mãos dos brancos. Por isso que eles não queiram demarcar a terra dos náhuá, porque não tem recurso, é porque não tem dinheiro, eu quero provar para o mundo inteiro que nós vamos demarcar a terra indígena náhuá sem precisar de nenhum um centavo é, do governo e nem de presidente. Cai. tu me joguei na água por quê? Hein? Essa estrada também, que é uma ameaça muito grande, de Cruzeiro do Sul, Apocalpa, porque essa, essa estrada não vai ser feita que nem eu estou fazendo, é, é, é essa da alta demarcação não, ela vai ser feita uhum. com várias máquinas. É muita máquina quebrando, destruindo tudo, espantando o que é de caça, os animais, tudo vai sumindo. no <risos> É, para falar lento para ali, ó. E com esse caminho que eles vão fazer, essa estrada, não é para melhoria de ninguém. Com a extração de petróleo, que eles nega, que eles pretendem isso, né? O atiramento de garimpo, fazer garimpo dentro das terras indígenas, né? Então, assim, é uma grande destruição. Rapaz, por esse governo que está aí, ninguém não tem esperança. Por isso que nós criamos essa decisão. Porque a gente sabe que desde a campanha dele, que ele dizia que se ganhasse, não demarcava um palmo de terra para nenhum índio. O índio que votou nele porque foi burro. vai colocar as placas e, e dizendo qual é o garapé, onde é o divisor, daqui para cá é terra indígena, daqui para cá é parque, né? E vou entrar em parceria com os coordenadores gestor do parque para a gente ter um acordo para essa fiscalização continuar junto, né, em parceria. não fala mesmo na língua porque o nossos povo que falaram na língua a gente não chegou a ver que faleceram, mas o nome dos animais e de tudo nós resta aqui. resgatar nossa cultura. Nós passamos. Eu tive muita dificuldade, mas depois que eu tive o conhecimento, comecei a tomar o daimon. Aí veio a, a o, assim aquelas coisas na minha cabeça, né, do que eu dizia. Eu vou tomar o daimon hoje para me resgatar resgatar a nossa cultura do povo náua a gente precisa de uma terra para sobreviver como quem mora na cidade precisa de um terreno e que não chegue a ficar debaixo das pontes que nem a gente vê passando muitas famílias aí Aquele nome que dizer que o índio quer terra para ser fazendeiro e para desmatar. Isso a gente vai provar com todas as letras que nós não queremos a terra para isso. Nós queremos a terra para nós sobreviver de, de uma forma tradicional dos nossos costumes, dos nossos passado. A luta do povo náua é uma luta constante Cada dia que se passa essa luta vai avante Há 22 anos que enfrenta esta guerra Lutando com seu povo direito das suas terras O cacique isso não pode ficar de lado para ajudar o seu povo ele tem trabalhado Na luta pelo povo, com garra e com amor Dentro de seu barco até o tiro já pegou Na luta pelo povo, com garra e com amor Dentro de seu barco até o tiro já pegou